Falar aqui, tudo 100% com você, no conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre como fazer uma solução, olhando para a camada de dados, né, de alta consistência, de consistência forte, em um banco de dados relacional, entretanto sem o ônus, né, que esse modelo nos impõe, principalmente quando falamos de performance. Bacana? Então, bora lá! que caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, uma das profissões técnicas mais relevantes e bem remuneradas da área de TI na atualidade. Legal? E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, clique no botãozinho inscrever-se aqui embaixo e faça isso agora mesmo, ativando também o sininho de notificações, porque a gente lança conteúdos como esse com uma grande frequência. Bacana? Então, bora lá pro conteúdo. Aqui, então, agora aqui no meu computador, é, eu vou demonstrar, vou explicar para vocês esse desenho que foi feito utilizando MDL 2.0. E olha que legal, né? No MDL a gente consegue fazer até mesmo modelo de dados, representar modelo de dados, né? A gente tem aqui a parte, né? Esse elemento aqui é a parte, e uma parte dentro de outra parte a gente consegue compor ali, literalmente, qualquer estrutura, né? Nesse caso, a gente está falando de tabelas, tudo bem? Bom, então, falando aí de como que seria, né, como que funcionaria uma solução como essa aqui. A gente está falando de um banco de dados relacional, um RDBMS, seja ele Oracle, Postgre, ou SQL Server, MySQL, qualquer outro, tá? Banco de dados é, relacional, beleza? Bom, com um banco de dados relacional, né, nós tipicamente conseguimos fazer é, inserções né, de uma maneira forte, né? Então dá para a gente fazer um insert em pessoas, por exemplo. Aqui eu tenho uma estrutura, né? De é, de exemplo aqui, né? Onde eu tenho a entidade pessoa que tem o código né simplesmente só o código aqui nessa entidade eu tenho né a entidade aqui pessoa física onde eu tenho mais informações né eu tenho uma especialização aqui eu tenho o nome da pessoa a idade o sexo o CPF poderia ter vários outros campos aqui né e eu tenho a pessoa jurídica percebe que aqui eu tô usando herança né da pessoa então ambas as entidades né elas herdam aqui de pessoa e para gente completar aqui né a pessoa jurídica ela tem outros atributos como nome fantasia razão social CNPJ e poderia ter vários outros campos aqui é, relacionados a esse tipo de entidade na né, entidade de persistência de dados aqui para a pessoa jurídica tá bom então qual é o problema desse modelo aqui né é, nós temos como a gente falou né uma composição de dados e aqui eu poderia ir muito além e ter é, entidades de endereço de telefones de e-mails de forma de pagamentos e imagina que eu estou inserindo né tudo de uma pancada só veio lá do sistema inserir tudo em uma pancada só o que, que vai acontecer aqui né eu vou ter é, um lock da pessoa depois da pessoa física né de cada entidade que eu vou é, começando o processo de insert, eu vou fazendo lock, e eu só solto na hora que eu termino, né, na hora que eu faço o commit. Tudo bem que existem outras formas de você transacionar, né, com escopos transacionais diferentes, né, é, mas esse tipicamente é um problema, você vai fazendo locks né, em, nas entidades aqui, à medida que você começa ali uma transação. Então, esse é o nosso grande problema, imaginando que é, fosse para um simples né, cadastro, Seria tranquilo, mas imaginando que eu tenho, de repente, milhares de usuários conectados simultaneamente mandando é, cadastros de pessoas ali, isso seria talvez um, um caso aí de, uma, de um, um controle de extrato e saldo, por exemplo, ou um, um trabalho ali de, é, enfim, de envios de mensagens, né, onde eu tenho um volume muito grande e eu quero ter toda a consistência, a garantia de que foi e voltou, né, de integração. É começaria a ser um problema, né? Porque eu vou fazer lock várias vezes em um conjunto de tabelas. E isso entraria numa fila indiana. Né? E de forma que, se eu tivesse um milhão de usuários mandando requisições, uh, o tempo de resposta ia ficando cada vez mais lento, né? talvez é, até inviável, impraticável ali para o usuário final. E um dos grandes problemas que isso gera, né, que às vezes fica lento lá para o usuário o usuário tenta de novo, de novo, de novo, vai enfileirando ainda mais. Então, fica realmente muito lento. Como é que a gente resolve esse problema, né? A gente pode fazer o seguinte, inserts sem fazer locks. Então, eu faço insert em pessoa, depois eu faço insert sem transação, tá? Sem abrir uma transação aqui. Faço o insert puramente em pessoa, depois eu faço em pessoa física e depois eu faço insert no telefone no endereço, vou fazendo inserts nas outras entidades. Qual que é o pulo do gato aqui? A gente tem uma outra entidade chamada commit aqui, ó, pessoa commit. É, eu só vou inserir nela, um registro nela, depois que eu inserir em toda a cadeia né, que eu preciso ter é, feito né os telefones os e-mails tudo que eu tiver que fazer aqui No nosso exemplo aqui é só pessoa e pessoa física né então na hora que eu terminei aqui de inserir em pessoa em pessoa física eu faço o, o, o insert nessa entidade de commit. então é insert insert insert eu não tenho em nenhum momento aqui uma transação sendo requerida né Afinal de contas o meu último step é o insert é, na commit. E aí, se eu quiser, né, validar se realmente deu sucesso, eu faço um select com um inner join entre essas duas entidades. Se o registro, né, do insert que eu fiz aqui existir, né, eu poderia colocar o ID igual a 30, vamos supor que fosse o ID 30 aqui, né, no inner join com essa outra entidade, ele tem que retornar um registro. Se ele não retornar, deu errado. Então, é uma forma de você fazer, né, essa consistência né? É, através de recursos do próprio banco e somente com inserts. ok? Percebe? A gente acaba tendo zero problemas né? em relação à consistência de dados e em relação à latência. É, bom, a gente não falou aqui, logicamente, de exclusões. Né? E A gente poderia melhorar ainda mais é, esse modelo né? é, tendo aqui uh, flags. Tá? então flag de inserção ou de data de inserção data de exclusão data de atualização né eu poderia ter isso atualização não funciona muito legal tá inserção exclusão funciona legal funciona bacana né exclusão que eu tô falando aqui é exclusão lógica né não exclusão física tá exclusão física tem que excluir de tudo né tem que excluir daqui também no final e funcionaria bem para caramba você conseguiria fazer né a cadeia de exclusão toda e por fim essa aqui mas tipicamente nós temos problemas né de lock eh, em processamentos de insert e de select beleza Uh, o nosso caso de select aqui, a gente também resolve com essa solução através do inner join entre essas duas tabelas. Fazendo um inner join entre elas, eu tenho a garantia de que eu estou trazendo somente dados consistentes, beleza? Porque quando eu cheguei aqui, eu completei todo o meu, o meu processo de inserção. Então, para o modelo, né, para uma estratégia de dados de insert e select, somente isso, né? Esse modelo aqui funciona muito bem. E olha, nós poderíamos ter aqui um cenário de coreografia, onde eu poderia ter aqui várias APIs, né, várias mesmo, é, cada uma delas fazendo o papel de um desses inserts aqui, e no final, a última, né ela checaria talvez um estado na fila para ver ali se todos os inserts foram concluídos, para por fim né, fazer o um insert aqui na, na tabela commit. Quando fiz o insert aqui, né? Terminei toda a minha cadeia de inclusão de inserts, beleza? É que viu só que bacana? Então é possível a gente trabalhar até mesmo em bancos relacionais com microcomponentização, pensando também em modelos de consistência forte. Né? entretanto, sem o ônus que esse modelo é, traz, né? impõe, quando a gente aplica. Beleza? Então, caso você tenha curtido, não esquece de deixar aquele like maroto para gente, porque ele ajuda demais o nosso canal né? a chegar para outras pessoas e a entender também que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Beleza, arqui Então, a gente fica por aqui. Um super abraço. Até mais.